Meu nome é Leandro Diniz, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Formação de Professores, que fica situado na cidade de Amargosa, na Bahia. Eu, juntamente com a professora Ivanise Diniz, que é da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e as discentes do curso de licenciatura em matemática da UFRB, Rosine Rodrigues e Tainade Jesus, apresentamos para vocês o nosso relato de experiência, cujo título é uma formação continuada sobre uma feira de matemática de, em um colégio. É, essa proposta é de uma fo, é, um relato sobre uma formação continuada de professores de matemática em uma retomada de uma de, da, da feira de matemática dessa escola. As feiras de matemática tiveram início em Santa Catarina no ano de 1985 e a Bahia o segundo estado com maior tradição, sendo trazida pela professora Laíde Santos da Uneb em 2006, e ela se apresenta como um espaço de compartilhamento de práticas e saberes docentes e de experiências e projetos de professores e estudantes, os quais contextualizam de forma colaborativa o conhecimento matemático. Portanto, ela é a culminância de projetos, né, com a sua apresentação oral, e ela, um elemento importante dela é colocar o estudante, portanto, como protagonista. É, então, é desenvolvido estudos, né, pesquisas, há um, um trabalho de orientação dos docentes em que eles é, colocam os estudantes para desenvolver a pesquisa. E nesse processo de retomada, como eu disse para vocês, a gestão da escola nos convidou para fazer uma formação sobre as feiras de ciência e matemática. Eu iniciei, apresentei para a escola essa proposta quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado lá, onde a gente desenvolveu 15 projetos de modelagem, em parceria com a segunda autora desse texto, e, nas turmas dela, e a gente desenvolveu essa, essa primeira-feira lá. A partir daí, todo ano a gente é convidado para fazer parte da comissão organizadora, e no ano de 2021, a gente foi um ano, de, como eu falei, de retomada, porque em 2020 não houve aula no estado da Bahia, da rede pública estadual, nem, remoto, nem de forma remota. E aí... É, o processo avaliativo, ele teve um modelo um pouco diferente. Inicialmente ia ser todo remoto, depois com a melhoria dos, dos números e da dos dados da Covid, a gente acabou sendo presencial a feira, mas ela começou de forma remota, com encontros em que se discutia temas como, por exemplo, a escolha do tema, o papel da metodologia da pesquisa, a, a importância e o que tem que ter num banner, o diário de bordo, etc. Depois teve um momento que a gente chamou de pré-feiras, que seria a apresentação prévia dos projetos até o momento em que eles estiverem. E depois, a própria, propriamente dito, a feira de matemática. É, uma professora teve a colaboração também do programa de residência pedagógica para desenvolvimento de projetos da feira de matemática. É, como foi uma retomada e uma, era um ano atípico, então foi, foi o que teve o menor número de projetos né, nessa feira. E, e só dois professores como orientadores. Os projetos tinham temas como a pandemia da Covid-19, sendo que um desses, desses projetos com a pandemia teve uma articulação entre matemática e física através da teoria do caos, ou seja, mostrando que é um desafio aí implementado e também um outro tema que, que também pode ser considerado um desafio, que era a dificuldade dos estudantes com relação à geometria espacial, que estava tendo naquele momento em que o tema foi escolhido. Bom, é, então esse processo de formação ele pode fazer com que os professores pudessem potencializar e ressignificar ações que ele desenvolveu em anos anteriores, com a importância da escolha do tema, do objetivo, da justificativa, a melhoria do, do que seria apresentado no banner, com menos texto e mais imagens, fotos, gráficos, tabelas, por exemplo. E, portanto, isso foi feito de uma forma reflexiva, colaborativa, de, de, desde a escolha do tema, a organização dos estudantes, até o momento da sua exposição. Então, é, esse acho que foi o grande impacto desse, dessa formação, que pode ser, é, vamos dizer assim, efetivada a partir do momento em que a equipe foi novamente convidada para uma formação em 2022. Bom, um desse projetos foi indicado... A primeira feira de matemática também municipal que vai acontecer agora em 2022. Por hora é isso, algumas referências e seguimos à disposição para dialogarmos sobre o tema.